O Bitcoin buscou a casa dos 21 mil dólares, conforme eu venho alertado aqui no canal. Muitas pessoas riram de mim, mas quem ri por último ri melhor. Então vamos dar uma olhada aqui agora, pessoal, o que, que a gente pode esperar. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, se inscreve se você não está inscrito ainda. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e também participe do grupo Telegram, muito importante, está todo mundo comentando ali, mostrando suas estratégias, o que estão fazendo nesse momento, está todo mundo ansioso aqui com esse pump do Bitcoin, mas isso aqui pessoal, já vim avisado para vocês que é grande chance de acontecer e aconteceu, tivemos muita liquidação muito urso sendo aqui dizimado nesse momento aqui com milhões e milhões de dólares aqui em liquidação de shorts, pessoal. Então vamos lá. Que que eu posso falar para vocês aqui, tá? Só um update rápido porque eu tô corrido aqui realmente agora no mercado, muita coisa acontecendo, muita oportunidade interessante, né, galera? Então Tivemos esse, essa subida aqui, né eu falei para vocês há, há dois dias já desse rompimento do Bitcoin importante, tivemos um rompimento confirmado aqui com uma excelente oportunidade de trade, né mostrei para vocês aqui no canal sobre isso, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser acompanhar uh, esse primeiro vídeo, depois teve o segundo vídeo, o vídeo de ontem que eu falei também, né, que o Bitcoin tem grandes chances aí de continuar essa subida, tivemos esse, esse pivô de alta. E hoje, galera, atingimos aqui o alvo que eu tava esperando, realizei todos os meus shorts na região dos 21 mil dólares aí, tá? E já estou invertendo a mão aqui no Bitcoin, vou mostrar pra vocês por que, pessoal, tá bom? Então, vamos lá, primeiro... Galera, eu mostrei para vocês exatamente aqui no High Block, tá? Vou passar rapidamente aqui para vocês. O Bitcoin foi exatamente aqui, ó, exatamente. Eu só vou dar um zoom aqui né, para vocês, exatamente nos 21 mil dólares buscar essa liquidez, galera. Incrível isso aqui, tá? Então, essa região aqui que tinha ordens de vendas posicionadas, tá? Obviamente, galera, vou mostrar para vocês por que eu não tô entrando assim. A win aqui nesse short, tá? Então tome cuidado. né trade a gente não tem nunca uma certeza absoluta de que vai acontecer, mas uma excelente oportunidade, que um excelente risco retorno a gente tem com certeza para poder entrar numa operação aqui, tá? Então. Pô, entrei aqui no Shorts, nessa região dos US 21 mil dólares, realizei todos os meus longos aqui, inverti já a mão, conforme eu falei para vocês ontem, né? No grupo Telegram eu falei para vocês sobre isso também. Tá, galera? Tivemos muita liquidação aqui, ó, muita liquidação, pessoal. Aqui, as 200 milhões de dólares aqui, mais US 100 milhões de né, dólares, e depois aqui mais 160... Olha, foi quase... foi um, um massacre aqui, sabe? Quem já viu o filme Terrifier 2, que é aquele palhaço que tá massacrando todo mundo, é o Bitcoin aqui massacrando a festinha dos ursos, né, pessoal? Então tome cuidado aí, porque quando tá todo o mercado começa a se posicionar em short, acreditando que esse esse triângulo aqui, ó, vou mostrar para vocês esse triângulo que tá todo mundo acompanhando, esse triângulo aqui, ó, é um padrão de continuação é, de baixa, né? E tá todo mundo acompanhando, ah, isso que vai romper para baixo com certeza, né? Então é a, a probabilidade maior, né, galera? Mas rompemos para cima, só que na minha opinião esse rompimento tem grandes chances de ser uma armadilha aqui de ser um falso rompimento para busca de liquidez, para não deixar a galera que está com seus shorts aí né, ganhar dinheiro fácil no mercado. Tá? Essa aqui é a minha aposta, tá, galera? Eu posso estar completamente errado, então tome cuidado aí, tome. Uh, é... Né, tem a responsabilidade, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu vou mostrar para você por que aqui no vídeo, porque eu acredito que isso aqui é uma, uma armadilha, então, para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, voltando primeiramente para esse gráfico aqui do Bitcoin, que eu quero mostrar para vocês de uma forma um pouco mais simples, tá? Então, é, tá um gráfico aqui impoluído, mas é o seguinte, galera, olha só... Essa região, além de ter muita liquidez, a região dos 21 mil dólares que eu falei para vocês, é também, olha só, se a gente puxar aqui desse topinho na região dos 22.800 até o fundo aqui que a gente montou um suporte, olha só onde o Bitcoin foi. Exatamente na região de 618, pessoal, tá? E o que, que significa isso aqui? Ó? Chances grandes de a gente fazer aqui então um Dead Cat Bounce. Tá, o Bitcoin pode buscar então essa região e fazer um fundo mais baixo. tá? Esse é o cenário que eu mais acredito para o Bitcoin. Acredito que esse, esse fundo para o mercado ainda não aconteceu. Então a gente tem uma excelente oportunidade para realizar lucros, realizar vendas também aqui, tá? É o que eu estou acreditando. Obviamente, você tem que trabalhar com um stop aí, tá, galera? Eu acho que um stop aí a região acima aqui da região dos 22.800 aqui já pode ser um stop é, interessante, tá? É, eu estou reavaliando aqui com calma esses meus stops aqui dependendo da mão que eu tô entrando obviamente né e mais para mim aqui é uma excelente oportunidade aí com ainda mais com essa quantidade de uh, shorts liquidados aqui também compra a mercado aqui para o Bitcoin pessoal realmente incrível aqui Em compra mercado a gente teve aqui com certeza ele é né? quase 2 bilhões de dólares em compra mercado tá não vou somar aqui tudo a questão toda é o seguinte ó, o open interest a gente não teve essa queda é a do open interest aqui nessa subida toda aí né então vocês de ver junto com essa subida grande a gente também tem uma queda do open interest que não aconteceu então tem mais uh, mais liquidez a princípio acima para ser aí dizimada né na minha opinião então existe grandes chances do Bitcoin dar uma subida um pouco mais tá galera então eu estou ainda escalando sh uh, shorts ainda mais acima tá para o Bitcoin é, quanto mais o preço subir, mais eu vou uh, pesar a minha mão, tá? mas a região dos 21 já é excelente pra gente buscar essas operações aí. Eu vou falar também sobre Ethereum, então fica até o final aí do vídeo, tá? Pra não perder, vou comentar para vocês também sobre Ethereum no vídeo de hoje, acho que é importante. Tem excelente portal de short também no Ethereum, tá, galera? Acho que realmente incrível, né? Então, com essas liquidações, pessoal, isso aqui não me deixa dúvidas que a gente pode, pelo menos, aí. É, é, se você está exposto, né, comprou comprou Bitcoin, é uma excelente região para você dar uma realizada aí nos seus longs, né? Ou então, aqui no spot também, eu fiz algumas realizações no spot também, tá, galera? para proteger meu capital. E vou tentar fazer essas compras mais abaixo. Eu, obviamente é arriscado ficar aí eh, vendendo os seus, os seus bitcoins no, no spot, né? Mas eu acredito que a gente tem, vai ter oportunidade de, de comprar bitcoin ainda mais barato, né? Então eu vou mostrar pra você que aqui no final, porque acredito isso e também falar sobre o Ethereum também, tá, galera? Então, bitcoin simplificando, simplificando pra vocês é isso, tá, pessoal? A gente buscou essa região, bastante liquidez aqui, ó, tá? É, conforme o mostrei aqui na, no High Block, ver se tem algum update para vocês aqui agora no 12 horas, rapidamente mostrar isso aqui. Ó, e também aqui no, na BitMEX, eu comentei que a gente tinha esses pools uh, de liquidação aqui da BitMEX exatamente na região dos 21 mil dólares e foi onde o Bitcoin foi lá buscar, tá galera? Depois a gente tem só aqui em cima, ó, só que são uh, pontos aqui muito, afast... muito antigos, que a chance disso aqui estar tá aberto é bem baixo, né? então aqui é a região dos 22.150 até a região aqui dos 24 mil 460 dólares aqui. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tá? Então eu acredito que esse aqui pode ser realmente a melhor oportunidade que a gente tem, tenha, tá? Então acho que vale a pena, sim, na minha opinião, se posicionar aqui. E formamos já pontos aqui, pools de liquidez abaixo na região dos 19.600 e também na região dos 19.200 dólares, né? E lembrando que a gente tem essas pools, esses pools aqui também abaixo, aqui, formados o Bitcoin, tá, galera? Então, é, na minha opinião, excelente oportunidade. Vamos olhar aqui em 12, 12 horas, aqui na. Na, no High Block aqui no Hitmap, vou fazer um update aqui agora, você uh, vê que eu fiz aqui mais ou menos uns 30 minutos atrás, vamos dar essa olhada aqui que é importante, 12 horas aqui mostra para mim, curto prazo, a gente pode ter um potencial de subida, Ó, praticamente para mim parece que o gás do Bitcoin aqui em 12 horas está se extinguindo, né galera só pegou bastante liquidez, formou liquidez aqui na região dos 19.800, então, é, no, aqui no, no loopback de 12 horas do High Block Capital, aqui no Liquidation Hitmap do Bitcoin na Binance, a gente vê que as, as principais li, as zonas de liquidez aqui foram alcançadas. Tá? Vamos olhar os 7 dias aqui rapidamente, fazer um update também para vocês aqui, tempo real, para ver se a gente consegue ver algum outro ponto. Mas acredito que pegou bastante liquidez. Ó, bateu exatamente na região dos 21 mil dólares, aqui, muita liquidez buscada. Olha só que o Bitcoin vai subindo pegando essa liquidez aqui, ó, destruindo os shorts aqui para cima e formou bastante liquidez aqui agora na região dos 8.500 dólares, tá galera? Então, é, só para mostrar para vocês aqui agora como é que está esse jogo aqui nos 7 dias. Bastante liquidez sendo formada aqui de novo na região dos 17.300, também na região dos 15.500 dólares e temos liquidez aqui na região dos mil dólares. Lá em cima eu acho um pouquinho difícil aí o Bitcoin subir tanto assim, tá galera? Pode acontecer... É, eu acho um pouquinho difícil nesse cenário que o mercado está, beleza? Então, pessoal, eu não vou... Complicar demais para vocês aí em relação à, à análise do Bitcoin, só queria fazer um update para vocês em relação do que eu falei aí nos, nos últimos dias, esses indicadores que eu sei que muita gente não tem acesso aí, extremamente importante, tá? Eu vou falar aqui também sobre Ethereum, mostrar para vocês porque eu acredito que esse fundo aqui ainda é, não veio aí para os mercados. Lembrando vocês aí que quem tem experiência com Mercado futuros eu vou deixar aqui na descrição e comentário fixado as principais corretoras com bônus, tá pessoal? Corretoras bem parecidas aqui com a, quem está acostumado com a Binance, a, a, a Bybit, você já conhece com certeza. Bitget, Femex são corretoras que tem a mesma estrutura aqui da Binance, bem similar, tá? Se eu não me engano, aqui a Femex já está com PIX também, tá bom? Então dá uma olhadinha na Femex aqui. Bit... Bitget eu estou conhecendo agora, mas tive boas recomendações aí. Fiz o meu primeiro depósito aí essa semana, tá? Então estou agora começando a operar também na Bitget. Então dá uma olhadinha nas corretoras, cria suas contas aqui para conhecer já. Você pode também requisitar esse, depo... esse bônus aqui a partir quando você quiser, fazendo seu primeiro depósito, tá bom? Então vamos falando aqui sobre. Falar aqui sobre Ethereum rapidamente, tá, pessoal? Aqui o Ethereum, também, olha só, qual que é a zona que o Ethereum buscou aqui, ó? Buscou exatamente desse último topo aqui, que foi exatamente. Olha onde foi esse último topo aqui, pessoal. Foi na região de 68, tá? Então a gente buscou 68 aqui, nesse topinho aqui em cima, certo? E agora que o Ethereum está aqui de novo buscando a região aqui ó, de 618. Tá? Se a gente olhar aqui desse fundinho aqui também, ó, eu vou olhar desse fundo aqui dessa região, porque é mais suporte que ele tem, é região de 618 aqui na região dos, 15, dos 1580 dólares aqui. Tá? Também entrei em short no Ethereum porque a gente tem aqui muita, muita liquidação aqui pessoal. Aqui eu estou falando de, sabe, mais de 100 milhões de dólares aqui nessa última subida. Tá? Então o Ethereum com muita liquidação, muita compra mercado. Eu estou extremamente bearish no Ethereum em relação também a parte fundamental. Eu acredito que é, no fundo desse desse bear market o Ethereum pode buscar a zona fácil aí dos de novo aí dos 700, 600 dólares, tá pessoal? Então entrei em short aqui pro Ethereum, tá? E tô com horas mais acima caso o Ethereum busque aí, tá? Não vou puxar outros indicadores aqui do Ethereum em relação ao Highblock. Uh, são poucos que a Highblock tem em relação ao Ethereum que eu gosto mais de usar é, pro Bitcoin, tá? E por que que eu acredito então que esse fundo aí de mercado não não correu, pessoal? Porque Primeiramente, aqui esse pequeno, vamos puxar aqui, ó. Na minha opinião, esse pequeno vai buscar a região de 618 aqui, tá? Que seria desse topinho aqui, esse fundo. Vai buscar essa região aqui dos 4 mil pontos aqui. E a partir daqui, a gente pode fazer esse Death Cat Bounce. É o que eu tô aqui mais acreditando. Uh, para SP500, não sei por que, que eu vou botar um texto aqui agora, mas enfim, eu queria botar esse desenho, então para mim fazer esse Death Cat Balance aqui para SP500 é o cenário que eu mais acredito que eu estou apostando, e o VIX quem assistiu meu vídeo do VIX, aqui eu falei que é, que é o índice de volatilidade de SP500 a gente não bateu essa zona aqui dos 40 40, uh, aqui mais ou menos o VIX, tá? então quando isso acontecer para mim vai ter caracterizado o fundo para SP500, fundo para os mercados como a gente viu nos últimos fundos, aí, tá? então botei aqui o meu alerta na no aqui no trading view e esse vai ser o momento que eu vou aqui me posicionar, fazer compras aí, então no mercado, me posicionar é, em Bitcoin, uh, principalmente, obviamente, né? E, e acredito que assim a gente vai poder sim ter um fundo genuíno formado para o mercado e acho que isso não aconteceu. Tá bom, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com mais amigos aí para trazer a gente, a gente pro canal, também pro grupo Telegram. Esse é o momento da galera ficar acordada aí, prestar atenção. E cuidado aí para não ser o um babuína para comprar de novo num topo aí, né? Um topo descendente aí do mercado, tá bom? Então aquele abraço e a gente se vê em breve. Valeu.